E aí pessoal, tranquilo? Fazendo aqui mais uma questão com vocês, tá? Lembrando questões da prova da ESA de 1982, pra você praticar aí a matemática básica, beleza? Se tem, você tem dificuldade de resolver as questões atuais das provas da ESA, é, é muito importante trabalhar, ganhar confiança e trabalhar com a base, a matemática básica. Fica aí que a gente vai resolver a questão 6. Pessoal, para quem quer resolver todas as questões da ESA, ou seja, da prova lá de 1980, alguma coisa, até a última prova, tem aí um banco de questões, tá? É para o pessoal que é membro do canal. Então, eu acho que é R$ 6,90 alguma coisa por mês. Você pode cancelar a qualquer momento, para você ter acesso a essa a é esse banco, é... lembrando que eu vou deixar até o e-mail aí é na descrição desse vídeo para você enviar caso tenha alguma dúvida, e é muito tranquilo, tem um botãozinho aí seja membro é, no canal, nesse vídeo também tem um, tem um botãozinho aí embaixo, você se torna membro, pega lá o, o, o banco de questões, tem acesso tranquilo, pode acessar quantas questões quiser, tanto da ESA, eu tô colocando lá das da Especialista Aeronáutica, é, da Escola de Penínsia Marinheiro e também da SpaceX Beleza? Então, vamos lá, pessoal. Vem aqui comigo. Ó. Questão 6, é, saindo do forno. aí. agora a gente vai trabalhar com essas questõezinhas. Olha só. Deixa eu é, revelar a questão aqui. E ela diz o seguinte, pessoal. Olha só. O valor de x na figura abaixo é... Então, a gente tem aí um quadrilátero, tá, pessoal? E a gente sabe que um quadrilátero, a soma dos ângulos internos é igual a quem? 360 graus ele pede valor de x na figura a gente tem quatro ângulos ali ó um ângulo é o x mais 10 então vou colocar aqui x mais 10 o outro ângulo ali pessoal quem é ó mais 4x estou ali no sentido horário ó mais 4x o próximo 2x e o próximo e o último né é o 3x menos 20 ó, 3x menos 20 lembrando que aqui é em grau né tá trabalhando em grau isso tudo a gente sabe que a soma de um quadrilátero é 360. Quando a gente está trabalhando com um triângulo, né, é 180, quadrilátero 360. Somando tudo aqui, pessoal, x mais 4x mais 2x mais 3x, a gente tem aqui ó, 6, 9, 10x. Então, a gente ficou aqui com 10x. É, 10 com menos 20 vai dar menos 10, mas passando ele para o outro lado vai ficar o quê? e 70 graus, porque a gente tem 360, mais é, os 10, o menos 10, passou para lá positivo, então, a gente vai somar, né? Então, tem aqui, pessoal, que x é igual a quem? 370 dividido por 10, corto o zerinho aqui com esse zero aqui, fica igual a 37 graus, é o valor de x. Como ele não pediu o valor de um determinado ângulo, ele só pediu apenas o valor de x, então, o resultado aqui seria a letra aí, pessoal, com a letra... A letra D aí, né? Antigamente tinham quatro alternativas. Então a gente tinha 25% de chance aí, né? De acertar uma questão. É, caso não soubesse do assunto, por exemplo. Na aula do chute a gente teria aí 25% de, de é, chances de acertar, né? Então, é, as coisas até dificultaram. Não sei que agora vai até a alternativa E. Beleza, pessoal? Então era isso. Questão 6. A gente se vê na próxima aula. Valeu.